Bem, provavelmente você já deve ter ouvido falar do jogo Doors, né? Aquele jogo que tá fazendo o maior sucesso de terror. Mas bem, tu já viu o Doors, só que ruim? Sim, existe um jogo chamado Doors But Bad, que seria Doors Mas Ruim. Uh, e basicamente nesse jogo é igual ao Doors, né? Só que com menos salas e tem a qualidade ruim. Bem, basicamente aí na tela vai estar tá passando, né? O vi um vídeo do jogo... E basicamente eu recomendo até o jogo, principalmente pra quem tem o um PC ruim, que nem eu, né, velho. O jogo roda bem lisinho, só que a sua qualidade vai ser ruim, né, mas é, é tipo bem parecido com o jogo mesmo. Mas bem, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e se você não deixar o like, você irá virar um abigobal. Basicamente foi isso e tchauzinho!